Em tá? primeiro lugar você tem que ter um comportamento ativo em sala de aula Ou seja, você tem que se sentar logo na frente, bem próximo a esse professor Não tem que se afastar e sentar no fundo, tem que estar vivo em sala de aula está vivo em sala de aula é estar ali, olha, conversando com o professor, interagindo é, Criando uma certa intimidade, uma certa liberdade, por quê? Porque esse professor passa a interagir ainda mais com você Outra coisa, tem que estar vivo em sala de aula e participar não é ficar ali morto esperando que o professor transfira o conhecimento e sim você buscar esse conhecimento como fazendo perguntas interagindo colocando se à disposição o professor fez uma pergunta opa responde faça perguntas para o professor faça perguntas interessantes faça perguntas onde ele tem a oportunidade de expor ainda mais aquele conhecimento <tom>